Isso é terrível, porque, na verdade, nós estamos testemunhando uma guerra que pode se transformar num conflito internacional. É muito perigoso um outro país ir a ajudar a Síria, esse Estado Islâmico. A gente não sabe a relação financeira deles com outros países, como a Coreia do Norte, por exemplo, que tem bomba nuclear, e não é amiguinha dos americanos, né? <risos> Nem a gente é muito, mas a gente é dominado, é outra coisa agora. É, eles fizeram o um atentado lá, a primeira tentativa deveria ser de, diplomática, né? Porque se morreu 140, numa explosão nuclear morre um milhão. A gente não sabe o que eles têm guardado. A gente sabe que a antiga União Soviética foi destroçada, muitos países têm. É, guardado as bombas nucleares que tinham naquela época, não sabemos o que eles podem acontecer, pode acontecer isso aí. É uma coisa para a gente pensar né? é, nas profecias aí do Nostradamus que todas elas acertaram até agora e ele dizia que nesta época já estaria a guerra, estamos começando uma mais uma, né? vamos aguardar e torcer para que não seja o início do fim. É complicado porque a gente aqui no Brasil está tão distante da realidade do mundo. Né? A gente vive num lugar utópico, não participamos de nada, né? Só trabalhamos na roça e vendemos para eles os alimentos e nossa função é mínima, né? A Dilma foi lá fora só para dizer que existe Porque não vale nada a nossa palavra Que a gente não tem armamento, não tem nada Estamos aqui só brincando Então acontece uma guerra, vai vir gente pra cá Aí a gente tem que se preparar para receber milhares de pessoas que vão estar lá desabrigadas né? Ou sei É o um caos Tomara que não aconteça nada O que você acha?